e a venda de xre 300 é isso mesmo. E eu vou te contar no vídeo de hoje o porquê a Honda deve estar tá fazendo isso, tá? Saiu a notícia agora, é, até no site de notícia, isso é fato, tá? Que a, até se você ver no site da própria Honda, coloca lá no Google, pesquisa o site da Honda Oficial. Você vai ver que a, somente a XRE. É, não apresenta valor Está escrito indisponível E a Honda fez o que? A Honda suspendeu a venda e a produção de XRE Alegando que é falta de suprimentos Falta de das peças Que não está tendo peça Para fazer a moto Mas eu acredito família Que não seja o real motivo Dessa suspensão é, como eu já fiz um vídeo semana passada falando Se você acompanha os canais de moto aqui no YouTube Você já deve ter visto alguém falando sobre a nova XRE 300 Saara tá? Que a Honda deve lançar ainda esse ano E o que, que acontece? Na minha opinião, tá? agora eu vou falar a minha opinião Que a XRE parou de ser vendida, isso é fato Mas eu vou dar a minha opinião agora eu acredito que a Honda é, parou a produção de XRE porque ela deve antecipar, agora para o primeiro, primeiro semestre Semestre de 2023, o lançamento da XRE Saara. E eu vou te mostrar uma possível foto de como deve ser essa moto. Ela vai ser bem parecida com essa foto que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Ela deve vir totalmente diferente da XRE nossa atual, tá? Por isso eu acredito que a Honda parou a produção de, de XRE. O que, que vocês acham? Você acha que... Você concorda comigo ou não que a Honda deve estar parando a produção de XRE para lançar a Saara logo em breve? O que, que vocês acham? Você acha que a Honda vai lançar mesmo? Vai vir novidade no mercado? O que, que eu acho que é a estratégia, estratégia da Honda A Honda lançou nesse ano A Twister 300 Que está sendo um sucesso de vendas A moto é excelente Não tenho o que falar Moto muito boa Num valor muito bom E eu acredito que a XRE Vai vir no mesmo nível da Twister 300 Eu acho que a Honda Parou a produção da XRE Porque quando, quando ela lançou a Twister 300 As Twister 250 Ficou tudo encalhada na loja Foi difícil de vender Por mais que O pessoal da concessionária Abaixou o preço Fez promoção Deu o que fazer de, de, de vender a Twister Da modelo 250 Depois que a Honda lançou a 300, então, para não acontecer isso de novo, da Honda lançar a XRE 300 Saara e a XRE normal Rally Adventure ficar encalhada na loja, eu acredito que por causa disso a Honda já tirou de linha a XRE, tá? É, não tem previsão de volta ainda. Eu acredito que eles vão voltar já com o novo modelo E trazendo um preço menor Entendeu? Eles estavam vendendo na loja aí A XRE por volta de 30 mil 31 mil reais Eu acredito, acredito que eles vão trazer a XRE Saara Por volta aí dos seus 26 mil reais Um valor bem abaixo do que estava vendido, vendido a XRE Então não adianta eles vender XRE 300 2023 2023 por 31 E depois lançar a Saara por 26 Que ninguém vai pagar 31 na XRE 2023 eu acredito que seja Uma jogada Da mamãe Honda para trazer o lançamento Logo Da XRE 300 Saara Tá pra... Ainda mais que a XRE 300 A que tá sendo vendida agora Estava sendo vendida já tava é, perdendo das vendas pra Lander, as outras concorrentes As vendas dela já tava fraca Então ele deve ter resolvido encerrar as vendas Também para já trocar o maquinário Porque a XRE, XRE Saara, ela é bem diferente da XRE Rally, é, por exemplo Ela é outra moto Então eu acredito que ele já deve, nesse meio tempo aí, já trocar as máquinas já preparar Para o lançamento da Saara Só deve estar esperando aprovar mesmo O, o nome dela O registro no INPE Que ainda não está aprovado tá? Eles estão brigando lá Para aprovar o registro Dessa moto quanto antes Eu acredito assim que liberar o, o nome da XRE Saara A Honda já deve lançar ela Mais um lançamento top Topzão Pra 2024, tá? Com certeza vai ser modelo 2023 Ano 2023 e modelo 2024 Acredito que vai ser dessa forma que eles vão lançar, tá? E família, imagina só A Honda lançou uma Twister 300 Moto top, bonita A Honda acertou muito Aí a Honda vai lá e lança uma XAE. 300 Saara, moto bonita Com preço bom Aí só falta trazer a 160 Trazer novidade aí pra 160 Que eu também tô é, muito esperançoso Que pra esse ano a Honda vai mudar essa moto Eu acredito que vai trazer novidade sim Até pelo valor dela tá alto é, Alguma coisinha eles devem mexer esse ano Vai só faltava a Honda não mexer nada Só trazer mudança de carenagem, mudança de cor. Não acredito que a Honda vai fazer isso esse ano para a linha 160. Eu acredito que ela vai não trazer uma mudança muito grande. Não acredito que vai trazer alguma mudança de de equipamentos, trazer um equipamento, um acessório melhor para moto, tá? Não sei o que que eles podem trazer, tá? Tem várias coisas que pode melhorar nessa moto ainda, mas acredito que alguma coisa para esse ano deve vir. E tomara que seja, tomara que a Honda acerte muito agora nesse ano de 2023, que traga sim novidades boas para gente, com valores menores do que a gente tá pagando, tá? Porque tá muito caro, tá muito caro. Há três anos atrás, os valores da moto, nas motos era 40%, quase metade do preço do que a gente paga hoje. Ou seja, quase dobrou o preço das motos de uns 4 anos para cá. A Honda tem que tomar alguma ação aí para melhorar, para ela continuar sendo líder de mercado. E ela trazendo essas novidades aí, trazendo as motos boas, é, ouvindo o consumidor que é a gente, que a gente pede melhorias. Pede, eles sabem já o que pode melhorar a moto, é que eles não trazem, mas eles sabem. Você pode ter certeza que a Honda sabe. Que todo mundo quer lâmpada de LED na, na Titan 160, por exemplo Pode ter certeza que eles sabem disso Eles só não trazem porque vai encarecer a moto Mas como a moto já tá cara Eles devem trazer novidades aí, tá? para bater com a concorrência Tem outras marcas chegando, Bajage é, Tem a Yamaha tem outras marcas aí de moto que estão se movimentando para trazer novidades para o consumidor e isso é muito bom para gente porque quanto mais concorrência melhor aí as as marcas de moto se mexe para trazer novidade para gente. E também se mexe em relação a valores Não fica colocando aquele valor exorbitante Pra gente pagar Então, acho muito bom E válido, tomara mesmo que Que essa suspensão Da XRE Seja pro lançamento Já da Da Saara, tomara que sim Tô torcendo para que seja É muito provável que seja, tá Por causa que eu Acompanho já há anos O site da Honda Acompanha anos o os lançamentos. É a primeira vez que eu vejo é a Honda fazer isso, colocar um modelo de moto indisponível. Nunca tinha acontecido. Eu, pelo menos há de quatro anos atrás que eu acompanho, nunca vi. Então, possivelmente seja isso, por causa do que a Honda já teve essa experiência aí com a Twister 300 que a Truicer 250 ficou encalhada na concessionária Depois que ela lançou Então provavelmente ela já encerra as vendas já Agora da XRE E logo em seguida Provavelmente mês que vem Já lança a Saara E todo mundo já vai pegar é, Quem está quem tá no consórcio Quem vai pegar a moto financiada Ou a Vista já pega logo A Saara de uma vez Beleza, família? Vocês concordam comigo ou não que vai acontecer isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Fechou? Meu Instagram é jogo 011oficial para quem quiser mandar alguma mensagem. para quem quiser ver as fotos-chave da moto. Tá lá no Instagram. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês.